Daqui é uma telinha, né? Uma faca ali que tá em HTML, então a gente pegou porque a, a qualidade da imagem tá um pouquinho melhor aqui dentro, tá? E aí, antes de eu ir para essas mudanças, porque elas são iguais, Filipão, eu vou para essa daqui, tá? Essa daqui é uma imagem JPEG, por isso que tá um pouquinho pior, gente. Se vocês estiverem vendo numa qualidade mais baixa, vão ali na engrenagenzinha do YouTube e coloquem na qualidade ali, subam a qualidade tá da transmissão, que aí vocês vão ver os números mais bem detalhados. Mas nós tivemos alteração de comissão no Magazine Luiza, sim, apenas no parceiro Magalu, tá bom? Não tivemos alteração de comissão para marketplace. Por que que algumas pessoas receberam um tipo de comunicação e outras pessoas receberam outro tipo de comunicação, porque parceiro Magalu recebeu a comunicação voltada para o parceiro Magalu e porque Marketplace recebeu a comunicação voltada para Marketplace. Tá? O que acontece é que às vezes você vende nos dois, às vezes você tem uma conta no parceiro e você tem uma conta no Marketplace, então você vai ter recebido duas comunicações, vai valer a regra de que a sua conta se aplicar, se enquadrar, beleza? Então o primeiro ponto aqui, tá? O que mudou? A comissão se você vende até 100 mil reais no parceiro Magalu, agora ela é de 5,8% de comissão. Se você vende de 100 a 300 mil reais, a comissão é de 8,8% de comissão. E se você vender acima de 300 mil reais, já vai para o marketplace assumindo as condições do marketplace, tá? Filipão, sobre isso, acho que nenhuma grande não, mudança, né? Não, o movimento de mercado, né, Olha, A gente está tá vendo essas mudanças de comissionamento né, acontecendo... Cara, taxa, que a gente falou, você falou um pouquinho no começo até, taxa de juros subindo, né, é difícil a gente conseguir manter os mesmos percentuais, né, principalmente para o parceiro que é um percentual tão baixo e o cliente consegue ali pagar em parcelamento a, a longo prazo, né, e com as taxas aumentando nada mais do que realmente se refletir, né, é uma, é uma cascata, né, um vai refletir em outro, então é só uma mudança mesmo para padronizar, né, de acordo com o novo cenário do nosso país. E lembrando, tá? A gente sempre traz esse lado. O parceiro Magalu ele tem um papel muito importante na digitalização dos, dos negócios, né? Tem digitalizado acho que mais de 10 mil negócios por mês aí. A galera tem vindo com muita força para o parceiro Magalu, mas você também tem as outras escadas, né? Que lá no modelo de marketplace você tem integração, você tem um, um, um recebimento antecipado, se você quiser. Então, lá você tem uma, tá, uma comissão um pouco mais alta, mas tem vários benefícios também. E aqui você tem uma comissão mais baixa também, tendo pagamento no fluxo e não usando de uma integração. Então, são momentos de negócio diferente na minha visão. Tá? Na minha visão aqui, quando o Marketplace iguala você em 300 mil reais nas condições do Marketplace, é porque você já deixou de ser né, uma empresa offline há bastante tempo, você já está fazendo 300 mil reais de venda online. Então, até pela saúde do teu negócio, você ter uma integração é importante, 300 mil reais já é bastante volume né, de movimentação de pedidos e tudo mais. Então, galera, comissão a gente mata aqui, tá? Muita gente estava na dúvida, Ah, mudou também no marketplace, não mudou, você continua pagando o mesmo percentual que você pagava em comissão, Beleza? Agora, o que a gente vai falar dessas regras, elas são iguais e se aplicam tanto para parceiro e elas se aplicam tanto para o Marketplace, quanto o Marketplace, perdão. Então, o que, que mudou? Aqui nós tivemos uma mudança, frete grátis, tá? Então, agora, antes o frete grátis, ele era só no Super App, lembra? Para pedidos acima de R$79,00 e frete por um tempo ficou até 70 reais para o comprador, ok? Agora mudou, agora a gente tem o frete grátis no app e no site, ó, no app e no site, beleza? E a gente tem até 50 reais para o comprador. Quais as vantagens aqui? Primeiro, agora se ampliou para o site. A gente diminuiu a taxa ou o valor máximo de frete para o cliente que era 70 para 50? Sim, mas agora é sobre o todo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de melhoria aqui é que antes o frete grátis ele não era aplicado no site, mas a gente pagava o frete grátis se você estivesse abaixo dos 97% ali. Né? Então você ia pagar o frete grátis mesmo ele não acontecendo lá no site. Agora não, né? agora você só vai pagar quando houver o frete grátis para o cliente ali, desde que fique até R$50,00, isso se aplicando a todos os pedidos diretamente e uma grande diferença que a gente tem hoje dentro do Magazine Luiza é que é até 50 reais para o consumidor o frete né vai ficar grátis para ele independente da sua origem então se você tem uma empresa no interior, por exemplo, lá da Bahia se o teu cliente estiver num raio que fique... Menos do que 50 reais para ele, o frete vai aparecer, frete grátis. Então, isso é muito forte quando a gente olha para a comparação regional também. Tá? Então, isso continua trazendo muita força. Lógico, se você está em grande centro, São Paulo, etc., isso também, R$50,00 de frete, você manda muita coisa. Agora ali você vai aproveitar, né? Filipão, sobre o frete grátis, cara, alguma ponderação nesse primeiro ponto? Não, assim, a gente até conversou sobre isso um pouquinho antes, né? É um movimento que, na verdade, nós estamos até que aguardando isso, né? É algo totalmente normal é, perante o mercado. A gente continua com o Magalu, você vai mostrar depois ali a, a tabela, né? A gente continua tendo os preços mais competitivos do Brasil. E o Magalu continua com aquela questão que a gente já vem, né? O Magalu, na questão de digitalizar, né? Então, continua o Brasil ali como um todo para ser... Para ser entregue, o desconto ali vai ser muito bom. Ali, 7,5% a gente vai mostrar a tabela, né? Vai ser sensacional. E cara, a minha, a meu ver, a gente perde umas coisas e conquista outras, né? Abrir isso para o site, uma baita de uma jogada, baita de uma jogada. Abrir isso que a gente vai conseguir milhões de acessos. A gente deu uma aula esses dias aí que eu falei que uma galo tinha mais de 200 milhões de acessos ali, então a gente vai pegar essa galera mais para poder também oferecer o frete grátis. Tenho certeza, cara, que a gente vai conseguir aí é, avançar em vendas dentro do Marketplace, colocando o site junto, porque o app ele é muito usado pra caramba, mas a gente sabe que poucas pessoas ainda instalam o app efetivo no, no celular, né, Alê? Então, acho que a gente vai aprofundar bem legal com isso daí. E a gente quebra uma barreira, né? Porque antes as pessoas estavam procurando no, no, tipo, no site, depois tinha que abrir no app e ver se tinha o frete grátis ou não tinha, agora é tudo num canal só, não tem fricção, porque tem pessoas que preferem pesquisar. No, na, eu sou um desses, tá? Pode me chamem de velho aí, mas eu sou o cara que gosta de pesquisar mesmo. Se é uma pesquisa, eu gosto de fazer isso no computador. Porque eu abro 5, 6, 7, 8 abas, já vou comparando, é a mesma oferta ou não é e tal. Então no celular é mais um movimento de compra. Então a gente já consegue eliminar isso. Eu vou pular um pouquinho a coparticipação, Flipon, porque aí depois a gente vai para a tabela dela. Eu vou descer para essas duas mudanças aqui. A primeira mudança, mais uma mudança que vale a partir do dia 21 de fevereiro, tá? Então a gente tem aí 30 dias, 31 dias na verdade, né? Porque esse mês tem 31, então nós temos 31 dias até essa mudança entrar em vigor, Dá tá? Tempo de sobra para você se adequar e aí não é nem se adequar, porque muitos não vão precisar se adequar. O Magalu está se adequando ao movimento de mercado, que é a entrega rápida, é realmente cumprir o prazo o mais preciso possível com o seu cliente do outro lado. E aí o Magalu agora colocou né, aqui um horário de corte. Então tá nesse trechinho aqui, ó, que o pagamento aprovado até as 10 horas da manhã deve ser despachado no mesmo dia. E após esse horário, permanece o prazo do dia seguinte, que era um dia útil. Então, na minha opinião, vou ouvir do Filipão, na minha opinião, cara, estão se ajustando a mercado, estão fazendo o que tem que fazer mesmo, a gente tem, né, é, o mercado livre acabou virando uma referência da entrega rápida, todos estão indo para esse ritmo, o Magalu tem entregue rápido, muito rápido, com a sua malha própria também sendo bem agressivo, o um movimento começou lá atrás com a Logbee entregando em São Paulo, Grande São Paulo, e isso se tornando também uma referência no Magalu, e aí nada mais justo do que eles puxarem essa régua com a gente. Ah, Ale, você gosta disso? Cara, eu, eu já passei da época de reclamar de ter que me ajustar na expedição, Desde quando em 2018, 2017, ali a gente teve a regra das 24 horas, acho que nem foi 2017, acho que foi antes, 2016, se eu não me engano, que a gente teve a regra das 24 horas de postagem e já foi um caos. Hoje em dia, tá? se você não está preparado para expedir pedidos no mesmo dia, pelo menos a sua curva A, você está deixando a sua empresa correr o um risco, porque todos os canais estão indo para esse mesmo caminho tá bom? Então, aqui, mudança natural de mercado. Ale, o que eu faço com que eu não consigo expedir dentro de um dia só? Repensa se você tem que deixar isso em linha, repensa se esse produto não pode ficar pré-embalado, repensa, cara, porque se ele não é um produto que você expede ele no mesmo dia, ele já não é o teu produto de curvar, que é impossível você ter um produto de A que você não consegue expedir no mesmo dia. Se for isso, teu negócio tá em risco, beleza? Você sempre vai estar tá correndo risco, de perder aí tua reputação independente do canal, beleza? Então vamos analisar, Filipão, sobre o indicador de postagem, cara. Cara, ao meu ver, é o um número que a gente pedia para eles até, né, Para quem não sabe, aqui a gente tem parceria com o Magalu, né, olha a gente faz aqui alguns projetos com eles, era um dado que a gente precisava e, gente, foi o que o Ale comentou, né, para ao meu ver, como, lógico, como comprador, eu amo isso também, né, porque vai ser ótimo, vou receber pedidos mais rápidos pelo Magalu também. Como vendedor, gente, tranquilaço, né? Você já estão acostumado já a postar. Né? Como o Ale falou, principalmente por VA, -A, tem que ser no mesmo dia. 10 horas da manhã, você pode ó, postar ali, ó, Ale, você pode postar no mesmo dia. Ou seja, cara, você tem um tempão para poder postar esses pedidos. E a gente sabe, já faz um tempo que a logística vem ganhando. E outro, né, o Ale, o Magalu, ele era só correio. Agora você tem a opção de postar na loja do Magalu. Tem a opção, né, da coleta ali, né, depende do local, disponibilidade. Mas o Magalu oferecendo tudo isso para gente é, é lógico que Ele quer co ele vai cobrar algo do seller, né? Não é de graça que eu vou te dar minha logística para você poder usar, até porque tem horários, tem rotas, né? Tem que funcionar essa imagem muito bem. Por isso, eu acho que é mais do que pertinente colocar esse história de corte e isso vai ajudar muito. E outra vai ajudar o, o salário a vender mais, porque a entrega vai ficar mais rápida e vai ajudar pra caramba. Principalmente em grandes centros, né? Centros mais distantes vai ficar ali, acho que um prazo um pouquinho maior, porque já é muito bom o prazo do Magalu, mas em grandes centros, tenho certeza que esse prazo aí vai cair pra caramba. Boa, e a gente começa a refletir em vendas, então... E ó, galera, 10 horas da manhã tá mamatinha, hein? Porque a gente que tem mais? canal aí exigindo 1 hora e 20 de corte aí, hein? Último, então... Tá tranquilo aí, 10 horas da manhã, mas a gente tem 31 dias para se ajustar, né? Ah, eu tô no coletas e o cara passa aqui no Magalu coleta, ele passa meio dia. Já entra em contato com o pessoal, ó, oh, pode ser a uma. Você tem 31 dias para ajustar é, esse fluxo e com priorização na tua expedição também você consegue fazer. Agora aqui o Magalu adicionou um valor fixo, né? Então aqui, ó, valor fixo por pedido. Todos os pedidos, todos tá aqui ó, todos os pedidos terão um custo fixo, desde que o pedido seja acima de 10 reais vai ter um custo fixo de R$3, reais, tá? Então esses 3 reais vão se somar à comissão. Então vai ter o percentual da comissão, valorzinho fixo de 3 reais aqui dentro. A cobrança vai valer a partir de 15 de fevereiro de 2022, tá? É, isso vai afetar um pouco os itens de 10, 12, 13, 14, 15 reais? Sim. Não afeta os produtos baratinhos, né? Foi até uma, uma coisa que eu tava batendo um papo aqui. E aí eu falei, pô, e os itens de supermercado? Os itens de supermercado até 10 reais não são afetados, né? Nesse aspecto. Mas eu ainda acredito que a gente vai ter novidades dentro dessa, desse ponto. Como a gente está tendo supermercado sempre muito acelerado em tudo. Então, isso é, acredito que a gente vai ter novidades. Mas por enquanto a regra que vale acima de 10 três reais, R$3,00 reais de taxa fixa, tá bom? Então, cara, é uma taxa fixa. Qual a vantagem tanto dessa mudança quanto do horário de corte dentro desse jogo que a gente está vivendo? É para todo mundo, tá? Então, toda mudança que ela é para todo mundo é repressificar, colocar esse jogo para frente e boa, tá bom? Então, colocar o jogo para frente e continuar tá filipão sobre os três reais eu acho que não tem muito segredo né não, não tem muito segredo é mercado e outro Você vai compartilhar daqui a pouquinho a tabelinha de frete né Olha acho que isso também mostra um pouco né esses três reais aí porque a gente vai pagar um frete realmente ali muito bom com o Magalu. e só lembrando né, é importante é por pedido né Acho que é isso que é importante né precisar com a galera não é aí produto é por pedido lógico que eu preciso ali por causa precificação, a gente bate muito nessa tecla aqui de precificação também, a gente vai ter que contabilizar ali, mas gente, já estamos acostumados também com isso daí, com essas taxas fixas, que ajudam muito o marketplace no produto de frete, né Ale? e como você comentou, grande parte do mercado, por enquanto está fora, você pega as coisas que mais viram ali, por exemplo, é, leite condensado, que até a gente falou sobre esses dias sobre isso, né, é, leite, bolachas, toda essa parte que custa, né, menos de 10 reais, você não vai ser impactado, então essa parte ficou de fora e o resto continua, gente, ao meu ver também, mercado normal, vamos precificar, vamos bola para cima, tem mais benefícios né, do que coisas ruins se você olhar no modo geral. Você vai ganhar a questão de frete, o frete vocês vão ver que o preço é muito válido. Tem a questão do site, que vai estar habilitado frete grátis por lá também. Brasil todo com frete grátis, né, e a gente sabe que não é barato entregar em regiões tão distantes. Então assim, o Magalu vem com uma equalização de mercado com base no aumento do Brasil. É isso que ele tá está passando aqui pra gente e sem perder o incentivo para gente né porque as políticas poderiam ter sido todas alteradas porque a política de frete grátis hoje ela consome né um capital porque eles pagam a maioria a gente vai ver aqui e o Magalu não mudou isso né ele continua sendo extremamente agressivo como canal e como entrega tá então aqui passamos por essas outras duas mudanças beleza aqui ó se eu vier na tabelinha aqui do parceiro Magalu elas também estão aqui tá então, parceiro Magalu, é que aqui a qualidade estava muito ruim, por isso que eu estou usando a outra Parceiro Magalu também se aplica, tá? O parceiro Magalu vai jogar o mesmo jogo com a gente agora no Marketplace nesse aspecto Agora vamos na coparticipação de frete O Magalu lançou, né? No Expo Magalu, estava lá, né? E fala, ah, fica sempre a dica, pode me chamar em todas que eu sou arroz de festa Só hoje não daria porque eu ainda estou com convite, mas já já sai o Covid aqui e tá tranquilo, mas a gente é, foi lançado pelo Magalu a coparticipação é, mais agressiva em toda a história do marketplace, né? a gente não precisava colocar nada do nosso bolso desde que a gente mantivesse uma performance de, de postagem acima de 97%, então o Magalu assumia todo esse frete até 70 reais para o cliente, que agora virou R$50 até R$50 para o cliente beleza? E agora é no site, no app antes era só no app então, melhorou nesse aspecto, a gente está falando de um ambiente muito mais pedidos ali dentro. Agora, o que, que mudou, tá? Se você tiver uma performance, lembrando que a tua performance de entrega vai ser medida por essa nova regra aqui, né? Por esse novo indicador de despacho no prazo dos pedidos até 10 horas da manhã, tá? A partir do dia 21 de fevereiro. Se você tiver uma performance menor do que 87%, você vai pagar a tabela cheia do frete. A gente vai mostrar isso já já, essa tabela para vocês. Se você tiver uma performance entre 87% e 97% sendo postado dentro do prazo, né, com o indicador de despacho ali dentro do prazo novo, você vai pagar 40%. Você vai ter 40% de desconto, desculpa. E se você tiver um indicador maior do que 97%, e na minha opinião, tá, todo mundo tem que lutar para ter um indicador maior do que 97%. O Magalu não está punindo a gente quando ele cobra... É, 60% na outra tabela. Na verdade, a gente está se punindo, porque o despacho está na nossa mão. O despacho do pedido está no nosso controle. Tá? Então, a gente tem que buscar fazer os 97%. E aí entra a tua análise, se todos os itens que estão te prejudicando devem ficar no ar, se você não tem que mudar a forma que você trabalha. Tem vários indicadores que aí são de mudanças da nossa empresa. Outra coisa que eu aprendi em 12 anos de marketplace indo para 13 agora, né, em 2022, é que na verdade a gente vai adequando a nossa operação a todos os canais e as regras e ao mercado, né? assim como eles se adequam ao mercado e à vontade do consumidor. Tá? Vale. Só lembrando também que né, atraso é exceção, né? É, eu não posso entregar uma experiência ruim de compra, independentemente se eu vendo no outro Marketplace, site próprio, eu não posso entregar ali uma má experiência de compra. Né? Eu tenho que me adequar as regras do canal e fazer a entrega dentro do prazo. Tá, pensa a gente como comprador, né? Você não quer receber no dia que você que tá ali, que tá escrito ali, quando você vai calcular o CEP? Cara, é isso. A gente tem que entregar isso, Aí tá? E aí tem uma brechinha ainda, né? A cada 100 eu posso atrasar 3. Exato, então assim, é o que o Filipão falou O atraso tem que ser a exceção No nosso negócio, assim como a reclamação Assim como o cancelamento Porque se ele for a regra, tem alguma zebra Você tem que mudar alguma coisa no teu negócio Mas aqui se você tiver uma performance Acima de 97% Você vai ter 75% De desconto A partir ó, do dia 1 do 2 Com ajuste da tabela de frete qual tabela de frete, Alê? Então vamos lá, ó. você já imaginem onde vocês estão aqui, tá? No zero, no 40% ou no 75% aqui dentro, tá beleza? Então vamos lá, qual que é a nossa nova tabelinha de frete aqui, ó. Essa é a tabela de frete do Magazine Luiza, tá? A tabela também muito agressiva, tá? Muito agressiva mesmo. Se você tiver um produto até 500 gramas, você vai pagar no maior desconto aqui R$ 5,48. Aí depois até 1kg, R$ 7,23. Depois R$ 8,73. Depois R$ 9,98. Vou colocar aqui, ó, de 5 a 9 quilos, você está pagando R$10,48. tá? O Magalu está bancando um frete grátis até R$ 50,00 para seu cliente. O Magalu está pondo do bolso até R$ ainda aqui. Então, assim, na primeira tabela, o Magalu põe do bolso até 40, e, não vou falar 45, que é 44,52%. O Magazine Luiza põe do bolso dele. Então, essa tabela de frete, primeiro que o nosso trabalho é buscar os 97%, tá? Mas essa tabela de frete aqui, ela é uma das mais agressivas que a gente tem no mercado, tá? Então, o Magalu continua, mesmo com todas as mudanças sendo. Um dos principais canais em termos de rentabilidade, em termos de precificação, tá? Do nosso produto e em termos de benefício para a gente, tá? Em benefício para quem cumpre os indicadores que ele quer. Certo, Filipão? Certo, Ale. Até para deixar claro, tem uma perguntinha aqui da Jéssica, tá? É, Ale, essa participação se aplica apenas a pedidos que ultrapassam os 50 reais? Na verdade, aplica-se a pedidos, né, Ale? Acima de R$79,00 que é a regra de frete grátis do Magalu tá? É isso que se aplica, tá bom? Os pedidos, os pedidos abaixo desse valor seguem a regra tradicional de frete do Magazine Luiza. E a gente vai coparticipar só se houver o frete grátis aplicado no pedido, tá bom? Então, o frete para o frete pro teu cliente tem que ficar até 50 reais do outro lado. Sobre Aí... o... Desculpa, Alê, sobre os valores de frete, não vou comentar muito porque eles estão excelentes, os 9,7% ali, né? É, é o número que a gente é, tem que buscar, né? Tipo exatamente. assim, é porque os outros realmente começam a ficar mais altos. Mas assim, se você é um seller que tem que se esforça para fazer os 97%, o teu o meu pensamento como a lei, eu fico triste se você não faz e quero que você faça os 97%. Mas se você é o meu concorrente, quando entra o seller a lei aqui o meu pensamento é que bom que você não faz os 97% porque eu vou conseguir ser mais competitivo que você, e é isso que o teu concorrente está pensando na verdade então tipo, você tem que buscar o número dos 97% não ficar ouvindo mimimi da galera que não faz, porque a galera não quer mudar, a galera não quer priorizar, a galera não quer fazer, então pensa no teu negócio e busca isso daqui tá, essa tabela ela é extremamente agressiva e como ela independe da origem, cara é, você está proporcionando com que todas as regiões do Brasil consigam ser competitivas para suas regiões, principalmente. Então, independente de onde você está, né, ou de onde você estiver, você vai conseguir ser competitivo para a sua região. E, lógico, se você estiver em alguns grandes centros, você consegue ser mais competitivo ainda, porque você consegue ter uma amplitude maior. Quanto mais pesado o teu produto, menor a chance de ter um frete grátis para outro lado também, porque a gente sabe que o frete está caro. Então, tudo isso daí é uma evolução, né? Se você ainda está no correio, mesmo com o Magalu entregas, você tem hoje uma outra condição comparado com o pessoal que já está na malha logística do Magalu, né? No coletas ou na postagem em lojas. Você tem que buscar essa evolução também, porque ali tem vários retiros em loja que é muito agressivo, tem muita coisa acontecendo nessa outra malha também. Então, assim, esse jogo do Magalu tá fecha... 100% as mudanças Recapitulando rapidinho Primeira mudança, parceiro Magalu agora Até 100 mil reais 5.8% de comissão Segunda mudança De 100 a 300 mil reais 8.8% de comissão Parceiro Magalu no Marketplace nada mudou E se você vender mais de 300 mil reais No parceiro Magalu Você vai ter as condições do Marketplace As próximas mudanças né? As outras mudanças que a gente falou Frete grátis, continua sendo a partir de R$ 79 reais o valor do, do produto ali direto. No Super App e agora no site, essa é uma novidade. O frete que antes era até R$ 70 para o seu cliente agora até R$ 50 para o seu cliente aqui dentro. Indicador de postagem, nós teremos que a partir do dia 21 de fevereiro de 2022 postar todos os nossos pedidos que entrarem até as 10 horas da manhã no mesmo dia. tá Então... Sem problema aqui dentro né, se você usa correio ainda, Magalu entrega esse correio e seu, a sua coleta do correio passa 6 horas da tarde, 5 e meia da tarde, é isso aí, é esse horário que você vai custar, se você tem a coleta do Magalu é no horário da coleta do Magalu, ponto. Os pedidos que entrarem depois das 10 no dia seguinte, valor fixo de pedido por pedido e não por produto, por pedido, todos os pedidos terão um custo fixo no valor de 3 reais a se somar, desde que o pedido seja acima de 10 reais. Isso vale a partir do dia 15 de fevereiro, tá? E a mudança da coparticipação, aonde antes, com 97% de, de efetividade, a gente não coparticipava de nada, agora a gente coparticipa de 25% do frete, mas o Magalu trouxe uma das tabelas mais agressivas que a gente tem dentro do mundo dos Marketplace, quem vem de outros canais sabe. Então, que você vai coparticipar com essa tabelinha aqui dentro. Tá Também. Acho. Cara, é o que você falou, né? É, a gente tá trazendo algumas mudanças, né? Tem a tarifinha ali dos R$3,00. A gente vai participar ali é, com, no mínimo, ali, digamos, 25%, né? O Magalu vai dar pra gente desconto ali 75%. Mas é aquilo que a gente se pergunta, né? Cara, vamos pegar um produtinho ali, é mais pesado. Nem vou pegar o máximo, tava tá? pegar ali uma média do e-commerce que é de 2 a 5 quilos. Cara aonde que você vai entregar, né, por R$ 9,98, lá no Pará, lá no Amazonas, lá no Ceará, né, lá no Acre, cara, é muito em conta isso é muito em conta mesmo, isso é uma, cara, uma galuta conseguindo fazer uma coisa muito, muito, muito bacana, com umas tarifas muito interessantes. Ah, vamos supor, como o Ale falou, cara, realmente é difícil, talvez eu não consiga, mas a gente tem que se adequar para trabalhar aqui, mesmo assim, você pagar 24 reais, pode ser caro, né, Ale, para entregar numa cidade vizinha, mas para entregar fora do meu estado já e para estados mais distantes, mesmo assim, é uma tabela muito agressiva. E até, Filipão, aqui o Anderson tinha perguntado, né? Até ele falou de um produto de até R$78,00, viu? No caso, nem teria coparticipação participação de frete, viu, Anderson? Ah, tá, ele colocou ali, tá. 78 é. A co só existe a oportunidade do frete grátis no Magalu acima de 79, né? A partir de R$79,00 até uma uma sugestão né não sei se é o caso mas se você tiver um produto que tá a 78 reais sobe um pouquinho esse produto aí passa ele para os 80 se é no caso 723 que o filipão te falou da tua tabela sobe ele aí às vezes a quase 90 reais você vai vender ele muito mais do que vendendo a 78 no Brasil, né? no Brasil todo porque você tá em 50 reais de frete grátis e um produto de 900 gramas, cara, ele vai longe com 50 reais de frete grátis tá, então aproveita e faz essa mudança, beleza? Fechamos o Mangalu, claro Olha, pra todo tem, mundo tem uma dúvida aqui, posso pode falar. Passar? pode, do Carlos aqui Ale, boa tarde, poderia me informar qual a diferença Foi no comecinho até, né, entre parceiro Mangalu e Mangalu Marketplace, abriu uma conta no parceiro Mangalu, eu gostaria de saber a diferença, a maior diferença é na escala, né Ale já digo um pouco disso, né é, Carlão, cara, qual que é a diferença? O Parceiro Magalu, ele foi criado para digitalizar negócio, tá? Então, o Magalu virou todo o negócio para poder criar uma forma de que empresas que estavam 100% no offline se digitalizassem. Então, o Parceiro Magalu, você tem uma gestão mais simplificada, né? Ela é muito por aplicativo ali dentro, pelo app, você vai fazendo essa gestão, só que ela te dá todos os benefícios de vender no site do Magalu. Né? Então, aqui como a gente está trazendo frete grátis, vai te dar esse benefício. A diferença é que você não tem integração. Tá? Então, você não consegue integrar um ERP para controlar um estoque em tempo real, vender em vários canais também ali dentro. Então, não tem isso daqui né? nesse sentido. E hoje você tem uma comissão diferente, que ela é menor. E essa daqui é atualizada já, né? depois, a partir da data do 1 de fevereiro. Tá? Só que você recebe no fluxo, que é se o cliente parcelar né, em 12 vezes, você recebe em 12 vezes, se ele parcelar em 10 em 10, em 6 em 6, você vai recebendo dentro do fluxo. No Marketplace é o mesmo Magazine Luiza, a diferença é que você já tem todo um portal aqui, web, né, da Integra, como é que você acessar o portal do parceiro. Você já tem tá? integrações com RPs, hubs e etc, dentro desse sentido, então isso daqui é outra vantagem. Você tem uma comissão mais alta, sim, né? Eu vou falar aqui na média 16% é o valor da comissão, para você ter o repasse antecipado, se você quiser. E esse repasse pode ser antecipado semanal, que é o que eu uso, particularmente eu uso o repasse antecipado semanal, toda semana pingo o dinheiro inteiro que eu já liberei para eu poder sacar. Né? Então ele vem para minha conta Ali direto é, dentro do meu negócio Então isso daí é muito bom Beleza? Não tem melhor ou pior Tem melhor ou pior pro seu momento De negócio Em ambos você tá usando a máquina do Magalu Em ambos você tá vendendo com o Magalu Você tá usando todo o ecossistema Do Magalu ali dentro tá? Então é entender o seu Momento dentro do negócio Beleza? Não sei se ficou claro Se ficou qualquer coisa Você me fala Juliane, qual o valor do frete para produtos abaixo de 79? Não se preocupa com isso, você só vai precificar o teu produto, vai considerar a taxa fixa de R$3,00 e quem se preocupa com o frete é o Magalu. Tá? Aí o cliente vai pagar o frete, o Magalu vai pegar aquele frete direto, você não gasta nada com isso, você só compartilha acima de 79. Você ia falar, Fricão? Não, não, eu ia ler essa pergunta para você exatamente, que ela tinha colocado aqui. Ah, legal. Isso a mesmo. próxima aqui, a Amanda perguntou, Filipão. Uhum. a Amanda, acho que é do Diogão, né? Perguntou aqui. Ah, pelo 3... sobrenome? É. é... 3 reais é, de tarifa por pedido. É somente no frete grátis ou entrega por transportadora própria? Tem essa cobrança também ou todos os pedidos? Frete grátis para. Opa, frete grátis, ou eu. Tarifa de R$3,00, né, olha, Como a gente tá falando aqui, né? Tarifa de R$3,00 estarão vadas para todos os pedidos acima de R$10. Todos os pedidos da plataforma do Magalu acima de R$10,00 ali terão a cobrança de R$3,00, tá? Acima de R$10,00 vai ter a cobrança de, de R$3,00, tá? Pedido, não produto, de novo, tá? Pedido.